poderosa oração dos salmos 7 salmos 91 salmos 23 e salmos 30 olá minha querida irmã meu irmão seja bem-vindo a este vídeo começa este vídeo desejando que deus abençoe a sua vida e toda a sua família inclui nos comentários nome de pessoas querida para que oremos por você e por elas Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração do Salmo 7, Salmos 91, Salmos 23 e Salmos 30, para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar para você. Vocês orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Nos dai hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre Amém Salmos 7 Senhor meu Deus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 E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Gênesis capítulo 1 verso 26 Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Salmos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 porque tu, ó oh Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisará em leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu responderei: estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias, e mostrarei a minha salvação então o anjo do senhor apareceu a gideon e disse o senhor está com você poderoso guerreiro juízes capítulo 6 verso 12 mas eu com um canto de gratidão oferecei sacrifício a ti o que eu prometi cumprirei totalmente a salvação vem do senhor jonas capítulo 2 verso 9 Consagrai-se, porém, seja santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratica-nos, e eu sou o Senhor que os santificar. Levítico, capítulo 20, no verso 7 e 8. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em vez de espaço. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Josué capítulo 1 verso 8 Não deixeis de falar as palavras deste livro, da lei e de meditar nela, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmos 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se ultrapassem sobre mim. Senhor meu Deus, cramei a ti e a tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me,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 Tu, Senhor, pelo seu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, cramei e ao Senhor supliquei. Que proveito há em meu sangue quanto desça a cova. Porventura te louvará o pó, anunciará e ele a tua verdade. Ouve-me, Senhor, e tenha piedade de mim. Senhor, se é o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em foguedo, tesaste o meu pano de saco e me sigiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que em tinha prometido hebreus capítulo 11 verso 11 salmos 4 ouve-me com teu cramo ó deus da minha justiça na angústia me deixe largueza tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amarás a vaidade e buscarás a mentira sabeis pois que o senhor separou para si aquele que é piedoso o senhor ouvirá quanto eu clamar a ele perturbai vós e não pequeis falai com a vosso coração sobre a vossa cama e calai vós ofereceis sacrifício de justiça e confiai no senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que em se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança.